Mas depois, com a, com a com o reforço e a consolidação da democracia, eu acho que se acabou, andamos sempre a discutir como é que interagimos com, com as pessoas. Uh, portanto, não acho que seja um fenómeno novo. Uh, há é, agora, até outras formas de chegar às pessoas que não existiam antes. Antes só se podia pela televisão ou pelos jornais. Agora, de facto, pode ser com as pessoas e pode-se targetizar as mensagens e pode chegar às pessoas a quem se quer chegar. Coisa diferente é saber se nós estamos a saber utilizar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 Uh, porque isso confesso que é uma dificuldade, eu próprio que estou nas redes sociais, uh, não sei se estou a fazer o trabalho certo, não sei se o estou a fazer bem feito. <fazos>